Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Oliveira, faço parte da equipe de Geografia do Descomplica e esse episódio do Quer Que Desenhe traz um resumo completão sobre o Cerrado. É um tema muito importante e cobrado de diversas formas nos vestibulares, relacionando o bioma com o clima, a fauna, a flora, o relevo, a hidrografia e os impactos ambientais. Então, fica ligado que esse conteúdo é quentíssimo para as provas. E se você gostar, não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Ah, mas além de saber tudo sobre o Cerrado, deixamos um link na descrição para assinar o Descomplica e ter acesso ao curso completo, preparação com todas as aulas, materiais e exercícios para mandar bem no vestibular e no Enem. Também deixamos o mapa mental em altíssima resolução para download aqui no link da descrição. Vamos lá? O bioma do cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul, atrás apenas da Amazônia. Ocupa 22% do território nacional, estando localizado principalmente no Brasil Central. Ele é um tipo de savana, vegetação muito comum na África. Inclusive, as condições climáticas e pedológicas são muito parecidas. Basta lembrar que esses continentes já estiveram juntos. O clima predominante é o tropical semiúmido, ou continental, com verão chuvoso e inverno seco. E essa característica é muito importante para a região. O relevo é caracterizado por planaltos e depressões limitados pelas chapadas, formas de relevo de topo aplanado e escarpas abruptas. As chapadas correspondem a enormes degraus com mais de 500 metros de altura, como a chapada dos veadeiros e a dos guimarães. Os solos dessa região são, em grande maioria, ácidos e pobres em nutrientes. Tal condição decorre do intenso processo de intemperismo químico, que, ao longo de milhares de anos, resulta na lixiviação e laterização dos solos. Apenas lembrando, a lixiviação é a lavagem do solo pela chuva, em que a infiltração da água acaba levando os minerais, como potássio e cálcio. Ao mesmo tempo, esse processo gera a concentração de outros minerais que a água não consegue dissolver, como o ferro e o alumínio. Essa concentração dos hidróxidos de ferro e alumínio e o ressecamento, devido ao clima tropical, formam uma crosta na superfície do solo, que é muito resistente ao processo erosivo. Crosta essa é denominada carapaça laterítica ou carapaça ferruginosa. Esse processo intenso de lavagem em formação da laterita é denominado laterização. Por muito tempo, a ideia de bioma pobre prevaleceu. Ao viajar de carro pela região, era possível observar por horas a mesma paisagem. Isso dava a falsa ideia de que não existia biodiversidade nesse bioma. Após muitos estudos, essa visão foi derrubada. Hoje, ele é visto como um bioma de riquíssima biodiversidade. Sua fauna é composta por mais de 1.100 espécies de peixes, 180 de répteis, 190 de mamíferos, como o tamanduá-bandeira, a capivara, o lobo-guará e 800 espécies de aves, como a gralha, a asa branca, a ema. Alguns estudos apontam que o cerrado detém aproximadamente 35% das abelhas e 23% dos cupins das regiões tropicais do mundo. Sua flora é do tipo mista, predominando dois tipos de estratos: o arbóreo, marcado por árvores de pequeno e médio porte, como o pequi, o pau-santo, a lixeira, e o herbáceo, gramíneas e vegetação rasteira. Muitas plantas são classificadas como tropófilas, isto é, vegetação adaptada ao clima tropical semiúmido. Boa parte da vegetação apresenta galhos e troncos retorcidos, decorrente da deficiência de nutrientes e concentração de alumínio no solo. De qualquer forma, a vegetação tende a ser mais exuberante nas áreas com maior disponibilidade hídrica. Próximos aos rios, e dependendo do seu tamanho, é possível observar a formação de uma mata ciliar ou mata-galeria, cujos extratos arbóreos são maiores como é o caso das veredas, que você já ouviu falar e tanto nas obras de Guimarães Rosa. Muitas vezes, referenciada como oásis do sertão, essa é uma formação vegetal que surge próximo ao afloramento do lençol freático e, portanto, das nascentes dos rios. Além de ajudar na proteção dessas nascentes, serve de abrigo para a fauna da região durante o período mais seco. O buruti é uma árvore muito famosa nessa região de veredas e pode atingir até 35 metros de altura. Para muitos estudiosos, o cerrado é considerado a caixa d'água do Brasil. Sua localização na região central do país o coloca como ponto de nascente de diversos rios das principais bacias hidrográficas brasileiras, como a bacia do Amazonas, do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, do Paraná e do Paraguai. Grande parte dessas bacias está localizada em região de cerrado, por isso a importância de preservar esse bioma. Porém, toda essa riqueza e importância não foi capaz de impedir o seu desmatamento. Hoje é considerado um hotspot da biodiversidade, isto é, área com elevado grau de espécies endêmicas e que perdeu pelo menos 75% da sua vegetação nativa, restando menos de 25% da vegetação original. Esse elevado desmatamento da região é decorrente do avanço da fronteira agrícola sobre o centro-oeste. Com os avanços da Revolução Verde, aquele conjunto de transformações técnicas introduzidas na produção agropecuária, houve a correção da fertilidade e a acidez do solo, além da adaptação genética das plantas ao clima quente e semiúmido da região, o que possibilitou essa área ser o principal celeiro agrícola do país. Soma-se a isso o relevo plano e favorável à mecanização, que possibilitou o rápido avanço da soja sobre esse bioma, substituindo a biodiversidade pela monocultura. O cultivo do milho e da cana-de-açúcar também ameaça o bioma. Devido às características da agricultura comercial, a utilização de agrotóxicos e a irrigação são muito elevados. Portanto, o bioma sofre com a contaminação dos seus solos e dos recursos hídricos pelo uso desses agrotóxicos e com um maior estresse hídrico devido ao consumo intensivo de água. Além disso, há o aumento do processo erosivo dos solos do cerrado devido à remoção de sua cobertura vegetal. Ah, a região também é impactada pelas queimadas, que podem ocorrer de forma natural, devido ao clima quente e seco durante parte do ano. O fogo pode ser causado por raios e algumas plantas dependem dele para a reprodução, florescendo apenas após a queimada. As raízes profundas e caules subterrâneos das árvores garantem a sua sobrevivência durante as queimadas, sendo assim um processo benéfico ao bioma. Entretanto, essa situação é bem oposta às queimadas provocadas pelo ser humano, que possuem o objetivo de limpar o terreno para a agricultura, são mais intensas, frequentes e sem controle, o que é prejudicial ao crescimento das plantas. E aí, entendeu tudo? Então, não se esquece de baixar o mapa mental com todo esse conteúdo no link da descrição e consultar quando quiser. E se você ainda não é aluno do Descomplica, aproveita que na descrição também tem um link para assinar o Descomplica com um desconto e poder estudar na quarentena para continuar sua preparação e mandar benzão no Enem e vestibulares. Ah, e não deixa de dar o like no vídeo se você gostou e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações toda vez que a gente publica um conteúdo novo. Então é isso. Até a próxima, pessoas!